Cara, a probabilidade de você nadar e morrer na praia é gigante. É verdade, é verdade. Esse é. mercado é cruel, né cara? O mercado do tênis é um Muito, mercado cara. cruel, que já tem as marcas na cabeça do pessoal e bater de frente seria só para um apaixonado, mesmo para tentar mudar isso.